Olá pessoal, eu sou o Celso Gomes, coordenador de aceleração da Startup Farm. A Julidoc foi uma das sete selecionadas entre as mais de 300 inscrições que nós tivemos para o nosso programa de aceleração, a Rede BM Watson. A Julidoc é uma das investidas do nosso portfólio e nós acreditamos plenamente no potencial da Startup e de se tornar um key de sucesso do nosso ecossistema empreendedor. Vem com a gente. Obrigado.